Tudo pronto para a nossa cidadania italiana, então eu vou mostrar a nossa pasta, como ficou com toda a documentação que precisa para apresentar lá. Você tem que ir da pessoa que quer a cidadania, tem que chegar até o italiano e chegar até a certidão de nascimento. Uh, vai ser ó, nascimento, apostilado, nascimento traduzido e apostilado, casamento e vai indo a certidão negativa de naturalização do italiano, aí tem a autenticação, a mancata renúncia, que é um documento em italiano, e a petição da cidadania, e além de duas cópias do nosso passaporte. Vou mostrar agora, então, como é que fica. Essa aqui é a pasta, então, ó, a petição em italiano, a certidão do italiano, original, tudo original, né?